Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva Item 2, processo 48.500.055.96.2022.43 Recurso administrativo interposto pela Triângulo Mineiro Transmissora SA em face do despacho 1697-2022 emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão SRT Vamos ao sorteio Diretor Elvio Neves Guerra. Item 3, processo 48.500.000.2.19.2021.37. Recurso administrativo interposto por Valtex, indústria e comércio de confecções e malhas LTDA, em face do despacho 1153.2022, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA. Diretor, Elvio. Item 4. Processo 4850033652021 recurso administrativo interposto pela Neo Energia S.A. Em face do despacho 1593-2021, emitido pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira S.F.F. Diretor Élvio. Item 5, processo 48.500.005948.2022.61. Recurso administrativo interposto pela electro SA, Neo é, Energia electro, em face do despacho 1764 2022, emitido pela Supreendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, SRT. diretor Diácomo Francisco Baze Almeida. Item 6, processo 48.500.007530.2022.98. Recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica, c 3 G, em face do Auto Infração número 3/2022, lavrado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a Gergs. Diretor Giacomo. Item 7, processo 485005987 recurso administrativo interposto pela quanta geração SA em fase do auto de infração número 18-2022, lavrado pela Superintendência de fiscalização do serviço de geração SFG. Diretor Ricardo Lavorato Tini. O diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva não participará do sorteio do item 8, conforme atravessa o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O item 8 são os processos 48.50.0057.85.2020.54 e 5786.2020.07. Pedido de reconsideração interposto é por FUNAS Centrais Elétricas SA em face da resolução autorizativa 12598 2022 Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. O item 9 será distribuído por conexão ao processo 48.500.0034.56.2016.92, sorteado ao diretor Elvio Neves Guerra, na 33ª sessão do sorteio público ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel nº 18. Item 9 é o processo 48.500.034.562.016.92 requerimentos administrativos interpostos pelos municípios de Glória, Estado da Bahia, Jatobá, Estado de Pernambuco, Delmiro Gouveia, Estado de Alagoas, com vistas ao repasse não realizado de compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, referente ao período de março de 2016 a janeiro de 2020. Se então for o diretor, é o O item 10 será distribuído por conexão aos processos 48.500.0055.28.2021.01, 55.29.2021.48, 54.95.2021.91 e 54.96.2021.36. Solteados ao diretor Ricardo Laborato Tilly na 33ª Sessão do Sorteio Público Ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4º da Norma de Organização Anel número 18. É, o item 10 são os processos 48.500.0055.28.2021.01, 5529-2021-48, 5495-2021-91 e 5496-2021-36, pedido de medida cautelar interposto pela Car Powership Brasil Energia LTDA, com vistas à suspensão de exigibilidade de multas e processos administrativos destinados à aplicação de consequências contratuais e de e regulatórias, decorrentes do atraso na entrada em operação comercial das usinas termoelétricas CARQ-13, CARQ-19, de 1 e Porçu de 2 esse, então, foi o diretor Ricardo. Item 11, processo 48.500.0075.33.2022.21. Pedido de impugnação com pedido de medida cautelar interposto pela SPE2 Itaguaí Energia LTDA em face de decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 12. Processo 48.500.0074.69.2022.89. Pedido de impugnação com pedido de medida cautelar, interposto pela Energética Comercializadora de Energia LTDA, em face da de decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE. sorteio. Diretor Ricardo. Item 13, processo 48.500.0039.45.2022.92, fiscalização da Companhia Estadual de energia de Geração de Energia Elétrica, C3EG, realizada pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF. Diretor Elvio. Item 14, processo 48500 fiscalização da Celesc, geração S.A., Celesc-G, realizada pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, S.F.F. Diretor Ricardo. Item 15. Processo 48.500.0056.38.2028.4. Fiscalização da Companhia São Patrício de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, realizada pela SFF. Diretor Ricardo. Item 16. Processo 48.500.0056.48.2020.10. Fiscalização da dme Energética S.A., realizada pela SFF. Diretor Ricardo. Item 17, processo 48.500.005654.20277, fiscalização da Rio Paraná, Energia S.A., realizada pela SFF. Diretor de Acomo. Item 18. Processos 48.500.0060.70.2014.71. 11 Autorização para a eólica do Agreste Potiguar 7 SA, a eólica do Agreste Potiguar 6 SA e a eólica do Agreste Potiguar 4 SA implantarem e explorarem, respectivamente, as centrais geradoras eólicas. É o AW Cruzeiro, AW Nova Arizona e AW Olho d'água. Um, Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 19, processos. 2021 18. Autorização para a Voltalia Energia do Brasil Ltda. implantar e explorar sobre o, não, as centrais geradoras fotovoltaicas Serra do Mel é, 17 e 18. Eu sorteio. Diretor Elvio. Em 20, processo 48.500.0023.98.2020.66, retificação da resolução autorizativa 12.082.2022, que autorizou a Valoriza Energia a SPSA a implantar e explorar a usina termoelétrica URE Valoriza Santos. Diretor Fernando. Item 21, processo 48.500.0062.62.2019.91 e outros, transferência das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas Luzeiro 1 a 6, atualmente detidas pela Bom Jesus Investimentos Fotovoltaicos SA, em favor, respectivamente, das empresas Solar Luzeiro 1 SA, Solar Luzeiro 2 SA, Solar Luzeiro 3 SA, Solar Luzeiro 4 SA, Solar Luzeiro 5 SA e Solar Luzeiro 6 SA. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 22, processo 48.500.007168.2022.55, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Energisa Tocantins, distribuidora de energia S.A. das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Taguatinga 2. Diretor Fernando. Item 23, processo 48.500.073.74.2022.65. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da N distribuição Rio das áreas de terra necessárias à regularização perdão, do terreno da subestação Polo Industrial Resende. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 24, processo 48.500.0073.98.2022.14, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da RGE Sul, distribuidora de energia, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Formigueiro 2. Diretor Fernando. Item 25, processo 48.500.0072.36.2022.86. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia SA nas áreas de necessárias à implantação da subestação Caçaroca. Diretor Ricardo. Item 26, processo 48.500.0070.52.2022.16, declaração de utilidade pública para fins de instituição de zero administrativa, em favor da Azaleia Participações S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão, substação LIPS, substação MAESTRO. Diretor Fernando. Item 27, processo 48.500.070.95.2022.00, declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa em favor da Azaleia, participações S.A. das áreas de terra necessárias a passagem da linha de transmissão, subestação Maestro, subestação Igaporã 3. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 28, processo 2022 8.1. Declaração de utilidade pública para fins de instituição e servidão administrativa em favor da RGE Sul Distribuidora de Energia. Das áreas necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição Arroio do Meio encantado. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. E item 29, processo 07 verificação do cumprimento das cláusulas de eficiência na prestação de serviços de distribuição e na gestão econômica e financeira dos contratos de concessão de distribuição referente ao ano de 2021. Diretor Elvio Neves Guerra. Nos processos sorteados nessa sessão, serão encaminhados os respectivos diretores e relatores para a deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 37 Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.